Olá, gente. Tem coisa mais legal do que os acessórios. Os acessórios compõem, valorizam a roupa. E existem ideias muito legais: broches, é, coisas para o cabelo, enfim. As meninas da boutique laços têm uma coleção a cada coleção de moda. Então é muito legal. Vale a pena ver o que elas vão apresentar na próxima edição da revista Sucesso. Veja aí nas salas de espera. Olá, tudo bem? Nós somos as fundadoras da Boutique Laços. Estamos há quatro anos fabricando laços exclusivos em Londrina. E na próxima edição da Revista Sucesso, estaremos contando um pouquinho da nossa história. Vem Eu pra Boutique, Boutique Laços! laços.